E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V, depois de algum tempo aí fazendo vídeos do GTA Trilogy Se sair alguma coisa interessante eu faço mais vídeos lá E voltamos aqui pro GTA V Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo E se inscrever no canal se tá aqui pela primeira vez Se liga naquilo lá em cima, mano Aquele é o prédio do FIB é a FIB, né? É, exatamente, é uma, uma referência ao FBI E cara, olha lá o topo do prédio, mano Vocês vão conhecer a nova mansão Do Michael Incoluiu com FBI. tá ligado que ele teve, né? Um esqueminha com o FIB aí pra mudar de nome e tal Bora lá Ó, eu vou entrar aqui pelo... Pelo... A garagem Porque a garagem, mano... É louca demais. E aí, a gente mostra pra vocês. Agora ixi, Agora não sei se é aqui. É, se é, é aqui, é aqui. Vamos por aqui, ó. A garagem é muito louca. Vou fazer a volta. Opa. Bora. Vamos entrar. Ó, oh, a garagem é aqui. E olha só essa garagem, mano. Que louca. Os carros. Os carros aqui, tudo não. Num... Parece que eles showroom, né? Tem uns guindaste aqui Guindaste não, é... Sei lá como é que chama esse negócio Mas que carro é aquele? Ó, essa é a garagem da mansão Vários carros Caramba, que carro é esse? Tanto tempo que eu não abro GTA Online Ah, é aquele carro clássico, né? Ó, tem tanque de guerra aqui, mano Ó, aqui é a garagem da nossa mansão Da nossa nova mansão Linda eu vou. Opa, deu... opa, tá sumindo. Tá dando bug doido aqui. Isso que tá meio estranho, velho. Vamos entrar ali, vamos entrar aqui, ó, no elevador. A gente não demora muito. Entrar aqui no elevador. E a gente tá em cima dela. Olha o elevador, velho. Vamos ver como é que é essa mansão. Sala tá de jogos. Aqui, ó. Arvinha de Natal. Tá chegando Natal, né? Mano, a parada em cima do prédio, cara. Muito louco. Olha isso, velho. Muito, muito louco. Seria, tipo assim, um prédio com uma... Como é que chama essas casas mais legais que ficam no topo do prédio? Eu esqueci, velho. Toda vez que eu tô gravando e eu, eu tento lembrar de alguma coisa, eu esqueço. Cobertura. Seria uma cobertura... A cozinha aqui, ó. Da casa. Ó o bagulhinho de shopping, ó. Que louco. Cara, comenta aí quanto que você acha que custaria se a Rockstar adicionasse... Uma mansão dessa Pra você comprar A lareira No GTA Online Ó, essa parte aqui é incrível Que é aberto, velho, olha isso Eu não sei como é que isso aqui Funcionaria na vida real, né Aberto assim Mas é aberto, ó Ó, tem essa escada aqui A gente foi na outra Vamos lá Alguns armários. Essa parte aqui, o quê? De reunião, de inteligência. Tem essa aqui, a parte de cima. <risos> Olha o Maze ali, ó. Maze Bank ali do lado. Ó. Olha que louco, mano. Só furou. E a parte de cima Da nossa mansion. Nossa, que negócio legal aqui, velho Dá pra gente avistar Los Santos Inteirinha, mano Olha essa vista, velho Olha o mês ali ó. Caraca, mano Bom, acho que eu consegui mostrar Tudo pra vocês Vamos olhar com essa câmera aqui, ó Olha isso Que louco, mano fala, fala aí, fala tu, ó A mansão em cima do prédio do, do FAB, velho. Ali, ó, ó Aí Bom Comenta aí Quanto que custaria uma mansão dessa no... Se fosse adicionado no GTA Online aí, pra quem joga e é nóis. Ó, ele ponta aqui. precisa, né? E é isso, galera. Olha aí a mansão, que louca. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou... Ó. Caraca, é muito linda, mano. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até uma próxima.